É. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dark Souls 3. E hoje a gente não vai para a área do Sullivan. Que é o último boss que a gente matou lá. Que pegou muita view aquele vídeo, eu quero entender como. Não sei se foi porque eu fiz um mini clickbait nele. Mas hoje a gente vai num dos piores lugares que tem. Para ver se eu consigo derrotar o Gigante Gundir. Acho que é esse o nome dele, eu não lembro. Eu não lembro de nada, na real. Eu fiquei um mês sem jogar isso. Dois. Quase dois. Eu acho que é que eu encontro alguém, eu não lembro, não faço a menor ideia, faz muito tempo que eu joguei isso. Ó, oh. paisagem ruim, <risos> bem pai, na ela. E Tá um vento desgra... Onde? onde, onde, onde, onde, onde? Achei você. Ah, velho, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Invade invadido em vídeo, velho. Sem pressa, sem pressa, sem pressa, sem pressa. Eu fui tentar dar um chute nele. Eu fui tentar dar um chute nele. Pô, o pior é que eu lembro que uma das minhas lives que eu tava fazendo... Eu fui invadido por um cara, que ele me sentou o pau, velho. Só que eu vou resistir muito. E ele tava se curando ainda. Ele curou ele e eu. Ele usou um orb lá que curava quem era... Um dead... Esqueci o nome do nosso personagem. Ah, eu odeio esse lugar. Tinha que ter um modo câmera nesse jogo. Pra eu saber de onde é que eu vou apanhar primeiro. Aqui ah, tem outro desses. Soltou o narguile. Pá, pá, pá. Nossa, olha só. Ele se acha que ele usa na argila. Não faz isso, não! Não faz isso, não! Aqui nessa fase especificamente Tem essa merda Que fica fazendo gritando Igual um psicólogo Eu sabia, eu sabia que ia ter alguma coisa ali Eu sabia, é óbvio Eu odeio, cara Eu realmente odeio isso Não vai se transformar, não. Não vai se transformar. Ninguém nessa merda vai se transformar. Não, você também não. Há decisões na vida que você não deve fazer. E tem aquelas que você é um arrombado para fazer. tem aquelas em que o bicho só é um arrombado mesmo. Queima, queima, queima. Oxe, vai no soco mesmo? Se você se acha feio lembre-se existe esse bicho no Dark Souls. Ai. Mas você não vai pensar assim sobre Dark Souls. Oh my god. Mano, a arte desse jogo ela é incrível. Sério, sempre que eu volto a jogar eu acho muito lindo. Tipo, os mapas parece que eles têm uma lore em si. Saca? Igual, aqui deve ter uma lore incrível. Muito brava. É, porque tipo, é um escultista. Basicamente. né? Parece um escultista, pelo que parece. E é uns um caras com máscara que andam com um negócio aqui de... Ó. Parece muito um cultista. Então, vou classificar assim. Mas tem, tipo, uns bichos bizarros aqui. Uma coisa que eu gosto do Nyo que não tem aqui no Dark Souls é um amuleto que você joga no chão quando, antes de você morrer, que ele diminui o número de inimigos à fase, velho. Tipo, isso ajuda bastante. Aqui não tem nada. E aqui não tem nada. Mas, ó, tá vendo esse lugar? A gente vai pra lá. E lá tem uma fogueira. E aqui... Se a corrente tá pra frente, já sabe, né? Sai daí, sai daí. Ligou ha <risos> no hit, sou muito peca. E aqui tem mais alguma outra coisa. Que eu não me lembro. Mas tem rato. A coisa que eu posso confirmar pra vocês é que nessa área tem rato. E muitos ratos. Eu acho que aqui tem um daqueles arrombados, né? Um desses dois baús é provavelmente uma mímica. Não vou nem foder, mano. Eu vou matar eles. Eu consigo. Eu acredito em mim mesmo. Eu tenho o poder de acreditar em mim. Meu poder é mais... Eu estou vivo! Eu estou vivo! Eu tô vivo! Ó, corrente para frente. Eu não vou lutar com isso aí, nem foda-se. Legal que eu posso dar com essa, essa daga. Eu vejo muita gente jogando com isso aqui e não usar a daga para dar perto. Acho que é os mais necessários dela. Ops, holts. Outs, Outs, Outs, Outs, Outs, Big Rat. MC Ratão. Mr. Bombastic. Tinha que ter como agachar nesse jogo, velho. Elden Ring tem, né? Mas eu não faço série de Elden Ring nem morto. Se eu já sofro aqui, imaginem Elden Ring. Passar correndo é uma sábia escolha, eu diria. Passar correndo... É uma escolha super mega inteligente. Só que eu quero chamar a atenção de um deles. E aí ele vem pra mim. Ele vindo pra mim, eu posso simplesmente fazer ele morrer. Nossa! Tá ah, bom, Dark Souls... Nem um pouco bugado. Vou começar correndo. Passei correndo. Passei correndo. Não vale a pena. E o melhor aqui é a gente só ir correndo. Só, só vai. Não, não, não, não, não, não. Momento curiosidades. Cadê? Esse maluco aqui é do Dark São os dois. E lá vamos nós. Eu vou prender um de bicho fácil. Lá vem ele. Ele chegou. Oh! Ele vai voltar até aqui. Não vai, não. Pô, oh, velho. Olha esse lugar, mano. Como que você me disse que, tipo... Se esse lugar não tiver uma lore, não vai ser, tipo, Incrível a lore dele. É, velho, tipo... Ah! É. Acabou o mundo. Alguém ficou pistola... E é esse cara aí que ficou solo aí, ó. As estátuas ganharam vida e os humanos viraram estátuas. Ah, lembrei! Esse cara aqui... Cadê? Cadê ele? ele fazia as escadas, velho. Por isso que tem umas escadas aqui, pá. No Dark Souls, os dois. Era algo assim, se eu não me engano. Por isso que tem uma de escada aqui. Hum, como podemos ver, o cacho joga muito mal. <risos> esse é o nosso sete antiveneno. Ai, que negócio feio. Ok, a gente vai para lá e lá. Olha o safado me esperando, velho. Nossa, ó, esperando safado, velho. Cadê? E aqui nós temos a panorâmica de bichos feios e um cara morto. Ui! Ui! Ui! Amigo, você não é bom em magia. Desiste. Ele vem? Vem, vem, vem. Aí ele vai subir E eu vou bater nele Entendeu a gameplay? Hã? Hã? Olá! tem nada aqui com você não, né? Oh, there you are. Sumiu? Oh my god! Agora a gente volta lá no Santuário Sinério. Pera, é Sinério mesmo? Eu sempre li como Sinério. Acabei de descobrir que eu não sei ler. Cadê? Quando eu tava falando do Nio mais cedo, ele é tipo uma pedra que você joga no chão. Que é bom você jogar sempre antes do boss. Porque aí diminui o número de inimigos pra você derrotar. É bem legal. Era pro Cebolão poder estar tá aqui. Mas ele não vai estar tá aqui. Tá ali! Yorme! É hoje, Yorme! Você ficou sentado nessa cadeira por tempo demais, Yorme! Consegui! Uh! Como é que usa o poder? Eu não lembro! Pera, se é que é essa espada, não é essa espada. Ai, o Yorm é enorme, né, velho? Meu Deus, eu tô apoiando e fazendo piada. Ele tá dando um dano absurdo, cara. Ignora a estátua. Ignora a estátua. Ignora a estátua. Ignora ela. Não deu pra ignorar. Bom. Quando a gente tá chegando no finalzinho do vídeo, deixa o like aí, galera, na moral, vai ajudar o canal, porque tipo assim, sério, o like ajuda muito, cara, vocês não têm ideia, é real, tipo, eu percebi isso, eu comecei a perceber isso com shorts, em que quando você dá like num vídeo, às vezes o vídeo aparece pro seu amigo também, velho, então deixa o like aí, tá ligado? compartilha com um amigo, faz tudo aí, ajuda a gente a crescer, estamos quase chegando nos 200, né? estamos com 103 quando eu estou gravando esse vídeo, então... Sagou! Ele vem correndo, e ataca, e eu tento de novo, não funciona. E... Toma! Bjorn! Você é fraco. Otário. Ah, para. Na moral, esse jogo é incrível. Então, deixa eu fazer um finalzinho legal. Um finalzinho legal. Ó, ó, a gente costa aqui. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. E próximo episódio, provavelmente de semana que vem, eu vou tentar fazer dois, dois jogos por mês pra gente, porque, tipo. Eu vou tentar fazer uma live também, então deixa o like, se inscreve aí, compartilha, ativa as notificações, porque pode não estar tá recomendando. E comenta aí alguma coisa que você queira que eu responda no próximo vídeo. E é isso. Obrigado e falou!